Hoje tivemos mais um dia de otimismo com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China Com direito ao presidente norte-americano dizendo que a reunião dessa quinta-feira foi muito positiva E que existe grande chance de que um acordo aconteça entre os dois países Além disso, teve também informação de que o próprio Trump se encontrará nesta sexta-feira com o vice-premier chinês Aliás, tudo indica que os chineses tentarão pressionar Trump a retirar algumas empresas chinesas de sua lista negra de sanções E que também interrompa a imposição das sobretaxas comerciais de quase 200 bilhões de dólares de importações de produtos chineses nos Estados Unidos Que estão para entrar em vigor no próximo dia 15 de outubro então é bom ficar bastante atento porque tudo pode acontecer. Nesse cenário, os índices acionários de Wall Street fecharam em alta pelo segundo dia consecutivo e o principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,56% aos 101.817 pontos com apostas para mais cortes na taxa Selic e avanços na pauta da sessão onerosa que vai distribuir alguns bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal entre os estados brasileiros e poderá dar um empurrãozinho na nossa economia Para esta sexta-feira, todas as atenções devem estar voltadas para o Twitter do Trump, que poderá dar boas dicas sobre o andamento das negociações entre as maiores potências econômicas do mundo. Já no plano local, o IBGE informará os dados de volume do setor de serviços de agosto, que pode dar mais detalhes sobre o panorama da economia do país. Então, fiquem ligados!